terra, mas somos a própria terra que sente pensa, ama sorri, sonha e cuida e vocês acham que essa história termina assim? não essa história não tem fim e pra gente fechar bem bonito aqui esse, esse primeiro momento desse encontro eu trouxe pra vocês, vocês conhecem o hino de Búzios? Não, né? Então conhecem? Tem gente que pode conhecer, ué? Eu trouxe pra gente só o refrão pra gente cantar Porque quem não conhece vai passar a conhecer E quem conhece vai ficar feliz em cantar, não é? É assim Eu vou dizer a letra Que aí a gente aprende, é bem fácil Beijos querido. Então eu vou falando e repete Use os queridos Sua gente Use os queridos Nossa gente, nossa de, gente. Cora é, de coração que é puro amor De coração que é puro amor De coração que é puro amor de com os queridos, sua gente, com os queridos, nossa gente, de coração que é puro amor, de coração que é puro amor, vamos com seus queridos, sua gente, com queridos, nossa gente, de coração. Uma vez com palmas, vamos! Vamos, os queridos, sua gente, vamos, queridos, nossa gente, de coração que é puro amor, de coração que é puro amor. Obrigada, queria agradecer imensamente o convite da FDA.